Olha nós aqui, outra vez, hein? eu com o Célio Turino, né? só que nós não vamos mais falar de ponto de cultura, não. Nós vamos falar de outra coisa que também você deve estar muito curioso de saber. Nós vamos falar sobre a economia de Francisco. Já ouviu falar nisso? Olha, é um movimento que está empolgando o mundo inteiro, reunindo economistas das melhores universidades do planeta para discutirem né, alternativas a esse modelo econômico que está levando todas as economias do mundo para o buraco. E vocês têm hoje aqui a, a grata o, o, o, né, a surpresa, o prazer de estar com o Sérgio Turino, que está dentro desse projeto da economia de Francisco. Viu? Vocês não pedem por esperar, chamem aí com a turma. Né? Vocês sabem que nós estamos em todas as mídias, né? Twitter, Instagram. Você vê melhor este vídeo, claro, no YouTube, se inscreva. E você pode receber o nosso boletim por WhatsApp né? ou por e-mail. É só pedir ali que nós estamos mandando. E não se esqueça de que nós, para sobreviver, né? dependemos única e exclusivamente dos nossos leitores. Assim que, entre no Catarse, contribua com aquilo que cabe no seu bolso, né? para que a gente possa continuar fazendo esse jornalismo que você vai concordar conosco. Né? É um jornalismo diferenciado. Então, daqui a pouquinho estaremos de volta com, com o Célio para falar sobre a economia do francisco. Chama a tua gente aí. Música Cá estamos de volta, o Célio Turino, né, que vocês já viram uma entrevista anterior, o homem que criou os centros de cultura, os pontos de cultura por todo este nosso país, 3.500 pontos de cultura. E essa façanha deste cidadão aqui chegou nos ouvidos do Papa. Imagine você, enlouqueceu o Papa Francisco, ele ficou apaixonado ah, o Papa Francisco ficou apaixonado pela ideia de ter pontos de cultura para essa nova ideia de uma nova economia, né, para voltar a haver desenvolvimento né, com foco na vida, com foco na cidadania. Então, como é que é isso, Sérgio? Como é que você foi parar no Vaticano? Então. <risos> Ah, um certo dia uma amiga argentina escreveu falando que uma, uma outra amiga que trabalhava com o Papa Francisco queria conversar comigo e... Aí eu respondi, ah, tá bom, você sempre Argentina, nos encontramos e tudo mais. Mas aí ela responde em seguida, não, é que eu queria, não tenho tempo a perder, nós gostaríamos de convidá-lo para ir para o Vaticano, para abrir um congresso, um seminário que o Papa estava realizando lá. Isso foi em 2015, né? O programa Escolas Ocorrentes, que o Papa criou que é a Escolas do Encontro. E eu sei que entre o primeiro e meio eu tá lá com a minha mulher, tá lá em... no Vaticano, foram 20 dias. Foi muito rápido assim, e, e aí deu para compreender né? que os pontos de cultura eles extrapolaram o Brasil e fizemos aí, aí em vários países, hoje eu acho que inclusive está mais sólido fora do Brasil do que no Brasil até. E na Argentina cresceu muito, e uma das pessoas que conheceu essa experiência Ainda quando o arcebispo, ele não era Papa ainda, foi o Jorge Bergoglio. Uhum. E que ele tinha um programa chamado Escolas de Vizinhos, que era para aproximar as comunidades, né? E ele viu que na periferia de Buenos Aires está tendo esses pontos de cultura. Aí, creio, né? Quando se torna Papa, ele, uh, ele fica... Com... Lembrando dessa ideia e aí quis conhecer quem tinha pensado nesse programa foi por aí que a gente estabeleceu uma parceria. Depois fui convidado a assinar algumas conferências, já teve alguns encontros que a gente já fez lá. E fizemos um convênio também, o primeiro eu assinei como pessoa física, mas depois a gente achou melhor criar um instituto, que é o Instituto Casa Comum, que nós criamos, que desenvolve uma série de parcerias com esse programa, que é o Escolas Ocorrentes que é Escolas do Encontro. Um, é um programa que o Papa criou que corre uh, de uma forma mais ágil, né? não, não por estrutura uh, da Igreja, né? e estabelece um diálogo interreligioso, com agnósticos, com quem tem religião. O importante é a busca do bem comum e a disseminação da cultura do encontro. Eu até fiz um livro sobre isso, que vai sair agora pelo Sesc. Né? Lancei lá a, a edição em italiano, foi lançado lá com o Papa no ano passado, né, em Castel Gandolfo e aí ele encomendou para a gente um programa também para jovens, que a ideia é a seguinte, são os agentes jovens da comunidade. O mundo gasta, gastou em 2014, 1.8 trilhão de dólares em orçamento militar, de quase o PIB do Brasil. Aí a gente fez um ensaio, foi o pedido que eles me fizeram né, para fazer o estudo. Se a gente utilizar 1,5% do orçamento militar do planeta, de 2014 hoje jamais, é mais, né? daria 27 bilhões de dólares e esse recursos seria permitiria garantir 10 milhões de bolsas para jovens durante um ano no valor de 150 dólares e mais 40 é, 200 mil pontos de encontro seriam organizações comunitárias não só a ponto de cultura mas nas várias áreas e que existem por aí, né? que poderiam esses pontos de encontro ser seriam espaços de aprendizagem e serviço para o jovem. A ideia é a mesma. O mundo acha normal, natural que o jovem passe um ano tendo formação militar e receba um soldo para isso, para guerra. Se preparando para guerra num quartel. Por que não? A ideia é com o Papa, né, com esse programa que a gente começou a desenvolver, é porque não em vez de preparar para a guerra preparar para a paz para a cultura comunitária para o meio ambiente para o lazer e o jovem recebendo um soldo que seria esse essa média né varia por país né mas a média seria 150 dólares por mês o que seria 650 reais 700 reais aqui no brasil em termos de hoje Então essa, essa é a ação que a gente vai disseminando né e a partir daí fomos fazendo uma série de outras ações também Junto com Francisco, né? Que são jornadas da cidadania. A ideia é, como eu disse, é de disseminar a cultura do encontro. Então essas jornadas da cidadania, nós temos uma aqui em São Paulo, é de reunir jovens de diferentes origens, de escola católica, de elite, com escolas públicas, escolas judaicas, escolas evangélicas, é, enfim, é, sem religião. Aí os jovens são convidados a pensar em dois problemas e durante uma semana eles vão problematizar essa, essas duas questões e buscar uma solução para ela, e no final apresentam as conclusões para as autoridades locais. Isso está sendo feito pelo mundo, sabe? Então, por exemplo, quando o Papa foi para Cuba e para os Estados Unidos, ele fez com um grupo de jovens, tem até vídeo se o pessoal procurar, grupo de jovens de Havana e de Nova York para desenvolverem um programa comum. Também é, a gente mandou uns jovens para Jerusalém que eles fizeram esse exercício em Jerusalém com jovens judeus, palestinos e de oito países também para discutir um... tentar resolver um problema bem simples. questão entre Israel e Palestina. <risos> o importante não é nem a solução, né? Eu digo, né? É, assim. é, é o exercício de buscar essa solução. Então é, é, é isso que a gente tem feito. Em maio desse ano, o Papa Francisco lançou uma chamada para um congresso que vai acontecer de 26 a 28 de março em Assis que ele chama de é, economia de Francisco né, inspirada em São Francisco de Assis e que aqui no Brasil a gente vai levar a proposta a delegação brasileira vai levar a proposta que seja economia de Francisco e Clara, porque as novas economias, o feminino e o masculino tem que andar junto a quem não sabe, a história de Clara Clara é a Santa Clara de, de Assis, que caminhou junto com, com São Francisco nesse processo, por isso a gente achou que tem que ser Francisco E. Clara e é para discutir as novas economias, aí também chamou vários economistas o Joseph Stiglitz prêmio Nobel, tem vários prêmios Nobel nesse processo o, o Mohamed Yunus Amartya Sen também é o indiano, né? O é e o Amartya Sen foi quem pensou o IDH, né? O Yunus é do, do microcrédito né? do Banco Popular, né? O Stiglitz foi presidente do Banco Mundial, mas hoje ele é um dos grandes economistas mais críticos ao modelo neoliberal. Né? Ao Stiglitz o Papa encomendou que ele coordene uma proposta de reformulação dos currículos de economia. Gente que puxou pela proximidade nossa, o, a economia de Francisco, né? pelo Instituto Casa Comum, é, pela é, relação muito próxima, de muita confiança que foi sendo construída com, com, com o Papa e também com o programa Escolas Ocorrentes. Aí nós é, fizemos um encontro aqui no Brasil para impulsionar a economia de Francisco. Né? E que está, fizemos já encontro nacional, todo dia, e buscamos o Ladislau. O Ladislau é o nosso economista aqui do Brasil, entre outros, né? mas é, é, é uma figura de muita referência. Né? Ele que está sendo ah, o ponto focal dessa reformulação, inclusive, de currículo e desse diálogo com o Stiglitz. Né? Então são muitas ações e um processo muito dinâmico. Às vezes também, só para você ter uma ideia, às vezes o público não, não tem ideia de como o Papa Francisco age, né? fez mesmo comigo, eu não o conhecia, Ele foi chamando, foi trazendo e tal. Ele faz assim, aí de repente um dia ele pensa, eu quero me reunir com jovens do mundo. Ele faz por internet, com oito... Países diferentes, cinco, seis países. Aí, às vezes a assessoria dele escreve pra gente: "Ó, oh, queremos uns jovens para conversar com o Papa". Também tem o um vídeo disso. É. Aí a gente arruma e ele vai conversa, sugere filmes para os jovens. Isso sem, sem propaganda. Um, um último filme que ele sugeriu para os jovens foi A Estrada do Fellini. Imagine! <risos> e aí ele pede para os jovens assistirem o filme, aí debate, troque e levamos até uns jovens de, com síndrome de Down também, por um trabalho aí com o Instituto Olga Cos. Então é assim que vão sendo feitas as coisas, de uma forma é, muito espontânea, né? E contando com a confiança das pessoas, com a economia de Francisco foi a mesma coisa. Fizemos uma primeira reunião, aí começamos a a chamar grupos organizados, né? o Brasil tem muita experiência nessa área, em economia solidária, articulação do semiárido, né? com a campanha do Milhão de Cisternas, é, MST, o maior produtor de, de orgânicos da América Latina é o MST, Chico. arroz orgânico, né? sem agrotóxico, agroecologia, enfim, e, e todo esse povo foi chegando, fizemos um encontro res, recentemente na, na PUC, é, um encontro nacional e aí criamos a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e agora estão tendo encontros em, em vários municípios, em vários lugares, gente que nós nem conhecemos pessoalmente, mas estão reunindo ali 50, 100 pessoas e, e a economia é o cuidado com a casa, né? Isso é a economia e ela tem que ter um sentido moral e ético muito grande. E a ideia da economia de Francisco, ela parte de, algum, de algumas constatações que deveriam ser óbvias, mas não são. A primeira delas, nós vivemos num, num, num planeta que ele é limitado. Os seus recursos são conhecidos, ele tem uma dimensão... E, e é um globo, é uma esfera, não é, um, não é um plano, né? E é incompatível um sistema econômico que é baseado na acumulação infinita, na exploração ilimitada dos, dos recursos e das pessoas, se o planeta é finito, é, é uma conclusão lógica. Isso vai levar o planeta à destruição, à humanidade ao menos. Né? Então esse é o primeiro princípio da... da da, da economia de, de Francisco, de que é incompatível o modelo capitalista, sobretudo na fase neoliberal, com a vida no planeta. O segundo é da, das emergências climáticas. O Papa ele absorve muito, até a Laudato Si, né, a Louvado Seja, foi a encíclica que ele, ele apresenta sobre, exatamente sobre o cuidado com a casa comum, né, e que é o cuidado com o ambiente, né. Mesmo a questão da transição do dos combustíveis fósseis, né? é preciso dar um basta, é, foram dezenas, centenas de milhões de anos em que o planeta capturou carbono, capturou matéria viva e a depositou no subsolo e isso virou petróleo. Em 200 anos, a humanidade colocou todo esse carbono de volta para a atmosfera. É claro que isso cria uma alteração. Então, há uma necessidade urgente de, de uma transição para um outro modelo de energias limpas e distribuídas. Não mais aquelas mega usinas, mas ah, na casa. Cada casa pode ser um, um ponto de geração um de energia. Solar, né? Teto solar, ou, ou catavento, ou biodigestão há muitas soluções, né, e, e esse é o segundo o ponto. O gestor produz gás, né. É, é um, é um, esse é um ponto importante para a economia de Francisco, né, e, e essas outras economias, a economia, é, porque há, no século XX a gente estava a cabeça, eu mesmo fui formado assim, né? É, o é capitalismo, é socialismo, no máximo uma social-democracia, um nacional-desenvolvimentismo como uma terceira via, né? É, no século 21 há que ter essa compreensão de que há muitas economias que precisam coexistir economia do, da comunhão economia da dádiva economia do cuidado economia feminista camponesa das mulheres da do compartilhamento da colaboração da reciprocidade do bem viver né que a gente aprende com os povos ameríndios né que é o Sumaco né do inquérito né aqui dos guarani o tecoporã né um modo bom de viver na casa, então são essas várias economias comunitárias né, que, que coexistem e daí é que então se definiu esse guarda-chuva que é a economia de Francisco, que também não, não, não é um recorte é, religioso para o público católico, muito ao contrário, é, é um, um recorte para todo, todos os povos, todas as religiões, né? e quem também não tem religião. Então agora estamos com a economia de Francisco. E ainda coincide com o nome do, do, do Papa, né? É, que Só também que, é nessa referência. Né? É. Nós temos aí, não, como o Ladislao Douglas, é. né? agora esse, esse último livro dele está sendo publicado em Oxford. <risos> É, esse livro foi já encaminhado para a área científica da coordenação da, é, da economia o, de Francisco livro, inclusive é, o livro o capital improdutivo é uma bibliazinha uhum. moderna é. é um grande e está à disposição né? é através do Diário do Sul vocês podem pedir o livro podem entrar no site do do como é do blog do do lado de lá o... todos os textos dele estão lá à disposição Qualquer... é. ele é incrível à é é disposição e é, é o nosso é a economia de francisco na prática né é. porque é o compartilhar as ideias é. né é. É. É. É. É. exatamente que conhecimento né claro ideias são isso né ideias fluem. quem vai é autor dessas ideias né? é uma coisa é um... que é. vai construir é. É nós temos que realmente mudar os paradigmas. Né? Nós aqui, em Diálogos, chamamos ah, essa situação de ditadura do pensamento único é. imposta pelo capital financeiro. Se você preferir, pode dizer ditadura do capital financeiro. Imposta pelo pensamento único. Isso foi arrasador, porque é. invadiu todas as universidades. É, é isso. E os meios de comunicação são o porta-voz dessa ditadura. Perderam o senso crítico. né? então isso é, é muito bom, né? Que a sociedade, que as universidades, né? Porque são todos universitários. É. e O Papa aí está tentando. O, o... É para o Congresso está chamando também jovens que transformadores é, sociais, é, em movimentos isso sociais. É muito então... importante realmente, né? Que haja gente buscando construir alternativas e, e nós sabemos, nós já vivemos processo de desenvolvimento e sabendo que alternativas existem. É isso, minha gente. Fique com a gente. Não deixe de colaborar com o Diálogo do Sul. Através do Catarse, você pode contribuir mensalmente aí. 20, 30 reais. Qualquer coisa que cabe no seu bolso para nós é muito importante. Né? Veja aí. Queremos agradecer a, ah, a Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra mesmo ah, estar aqui isso. com Diálogos dar do Sul. uma mensagem aí para o pessoal, suas últimas palavras? Ah, eu teria... A falar é do Diálogos do Sul mesmo, né? É. Que é o... eu acho que tem até um efeito terapêutico, sabe? Porque as pessoas estão tão deprimidas, tão estão encabrunhadas, né, com todos esses horrores que estão se impondo, então é necessário a gente ouvir outras ideias, né, Abrir no outro sentido E Diálogos do Sul é isso, né? Fazer um processo dialógico, né? E é essa botar essa, aí, né? esses conhecimentos do Sul, né? Do Sul ao Norte, né? Você veja esse Papa mesmo Todas essas transformações Só podia ser um Papa do fim do mundo, né? Que é do Sul, né? Assim eles se apresenta também Então, é, é o Papa do Diálogo do Sul, né? É o Papa do Diálogo do Sul Quem sabe aí mais adiante Vocês até entrevistam ele Quando nós estávamos reunidos lá no Rio de Janeiro com pessoal querendo ressuscitar os caderno do terceiro mundo, né? Mas eu falei, não, já não cabe mais. Agora é sul-sul. Ah, então aí, Diálogos do Sul. Ah, foi daí que veio o nome, é, aí, é isso mesmo. Agora, é, né? é o sul contra o norte. É mesmo o Boaventura que fala das epistemologias do sul, né? Exatamente. É isso, é o Bem Viver, é o Ubuntu, todas <risos> essas formas. Então é isso. Muito obrigado pela audiência. Fique com a gente.